Vamos pro nosso primeiro exercício de escrita. Eu vou deixar dois minutos para tu escrever. Essa, esse primeiro exercício, ele é meio que um aquecimento, tá? É, eu vou deixar dois minutos só para tu, tu escrever. E aí, eu quero que tu escreva sem... A partir do momento que eu botar a música, dois minutos e aí tu escreve o que vier sem ficar olhando se tá bom ou se não tá, deixa o teu sensor, o teu corretor ortográfico, o teu professor Pascoal, ele deixa ele de lado, ele não é importante neste momento. Só deixa vir o que tu o sentir que vai pro papel, o que tu escreva, uma memória boa que tu tem. Primeiro que surgir, escreve uma, aqui a Música, dois minutos. Próximo exercício de escrita, eu também vou dar dois minutos. E aí, a gente vai dar uma mergulhadinha um pouquinho mais profunda. Na oficina, é, a gente aprofunda bem mais, porque a gente tem mais tempo, óbvio. Mas, é, essas perguntas, elas podem te ajudar também a tu fazer em casa no teu momento. É, primeiro, eu vou dar uma instrução para que tu. Vou conversar com o sensor que tá aí na tua cabeça que ele está na minha também, que ele tá sempre e que às vezes a gente não consegue escrever porque ele fica aqui assim. O que eu encontrei sendo bem eficaz é conversar com esse sensor e o que mais me ajuda é retomar algum nível de ritual, então parar um pouco, acender uma velhinha, colocar uma música. Eu sempre gosto de ter música ao fundo, por isso que eu sempre coloco. Nas oficinas também tem uma, tem cada oficina tem uma playlist de músicas para botar no fundo. E, então ter esse ritual, essa preparação para tu escrever, pegar algo, o, o, o suporte que seja mais fácil para ti, então, é muito importante. É, o medo ele é muito valioso porque é o, um grande parte que nos mantém vivos. A gente já escapou de muitos perigos nossa vida por causa dos nossos medos e a gente já tomou decisões muito acertadas por causa dos nossos medos. Neste instante, nos próximos minutos, não é in... não é necessário que tu esteja aqui com a gente, senhor medo, senhor Sensor. O que vai sair daqui não é algo que oferece risco para mim nem para a pessoa que tá aí escrevendo. É algo que é importante que seja olhado, importante que seja observado. A gente não precisa é, se questionar sobre estrutura, sobre a importância do que é dito, é livre. Deixa vir os sentimentos, as sensações e as emoções sem filtro. É só para ti. Tu pode fazer o que tu quiser com que escrever daqui para frente, mas neste momento escreva. E a pergunta é... O que eu preciso deixar para trás... Mas não consigo. E aí, mais dois minutos para escrever o que tu aprendeu sobre você mesmo, você mesma. O que, que tu aprendeu sobre ti nesses últimos meses? tudo que está acontecendo, né? Por aí, dentro e fora. O que, que tu aprendeu sobre ti nos últimos tempos? Dois minutos.